Essa publicação tem o objetivo de funcionar como uma orientação a gestores, gestores públicos, gestores institucionais que têm o um interesse em implementar uma política de educação aberta e de recursos educacionais abertos. Esse guia é resultado dos últimos seis anos de advocacy pela causa de educação aberta nas esferas legislativa e executiva. Ficou bastante evidente a necessidade de formação desses profissionais educadores, gestores, seja na esfera pública ou privada. e planejar quais os temas seriam fundamentais para esse guia, nós reunimos algumas pessoas dessa comunidade envolvida com o Recurso Educacional Aberto, pessoas que pesquisam o tema, que trabalham no tema, gestores públicos, para que a gente pudesse elencar quais os tópicos fundamentais que esse guia precisaria trazer. Existe um movimento mundial que visa dar foco às questões da abertura, da transparência e da participação social visando a implementação de políticas públicas de educação aberta. A gente há muito tempo precisa de um guia que oriente gestores públicos e de outras instituições uh, para pensar de maneira sistêmica uh, sobre essa implementação de, de recursos educacionais abertos e educação aberta, para que eles possam entender todas as áreas que estão envolvidas uh, nisso e que tem ao mesmo tempo também instrumentos muito claros de implementação, guias e exemplos que podem ser seguidos. Esse guia é um presente para a sociedade estamos tentando implementar uma política de educação aberta com todos os percalços assim de um envolvimento muito complexo e esse material para nós vai ser muito bom nós já avançamos um pouco na normativa Uh, em relação a, a essas licenças abertas, que são adotadas hoje no Sistema Universidade Aberta do Brasil. e Só que a gente realmente vê a importância de, de alcançar as pessoas que estão lá na ponta e isso, esse material vai ajudar muito. O guia foi dividido em cinco partes. A primeira parte fala da sociedade em rede, dessa cultura digital e das oportunidades que esse cenário traz para a educação. A parte traz o conceito histórico desse movimento Open e como esse movimento Open vem ganhando força em diversas áreas do conhecimento, inclusive na educação. A terceira parte traz um panorama das políticas públicas que já estão em andamento em diversos países do mundo e quais as políticas aqui no Brasil que a gente vem orientando a implementação. A quarta parte é a parte prática, que é denominada rumo a uma política de educação aberta. Quais as dimensões que é preciso levar em conta? Por exemplo, dimensão relacionada a diagnóstico e planejamento, implementação de fato e evolução, acompanhamento das ações. E para cada uma dessas dimensões, há três aspectos que são concomitantes, aspectos pedagógicos, técnicos e jurídicos a serem observados. E a quinta e última parte evidencia os principais dilemas e as principais dúvidas que podem acontecer durante o processo. Implementar a política de educação aberta é hoje uma necessidade, uma necessidade para a escola, uma necessidade é, de uma a política pública voltada para a escola pública. Então é muito importante que a gente comece a conhecer isso e eu acredito que nós precisamos formar melhor os nossos professores nesse assunto.